Fala rapaziada, feijão aqui na área, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí, espero que você esteja bem. É, dá uma moral, curte o vídeo aí, compartilha, se inscreve no canal. Não sei por que não tá liberando para comentar o vídeo, então vou deixar meu Instagram aqui nos comentários também. E aí você pode ir lá no meu Instagram, mandar uma mensagem, você trocar uma ideia, eu respondo por lá, fechado? Cara, esse mercado aqui é o mercado que eu mais acerto, Tem, é, acho que é o meu maior índice de assertividade nesse mercado. Em contrapartida, a odd não é tão alta. É, então, acerta muito, mas a odd não é tão alta, beleza? Aí vai da tua banca, vai da tua estratégia como que você vai operar nesse mercado. O que, que eu recomendo? Se você tem uma banca mais alta, ou que você possa fazer uma entrada um pouco mais alta, de repente esse mercado é bom para você, beleza? Vamos lá, vou te mostrar o mercado. Bom, Aqui no futebol virtual, da Bet365, eu gosto muito das duplas. E 99% das duplas que eu faço é isso aqui, é Copa do Mundo e Superliga. E o motivo é muito simples, por causa do horário. Como são duas ligas que os jogos são iguais, no mesmo horário, é muito mais fácil da gente monitorar, é muito mais fácil de acompanhar, beleza? Bom, o mercado que eu estou falando é esse daqui, ó, é para o time da casa marcar. Então você faz uma dupla, nesse jogo aqui da Superliga, é o próximo jogo, na verdade, né? o Manchester City... E a gente vem aqui para a Copa do Mundo. Vamos ver quem é o próximo jogo. É a França. tá vendo? É uma odd de 1,50. É uma odd... Para o mundo do, do futebol virtual, é uma odd até que relativamente baixa. Mas bate bastante. Beleza? Qual que é a estratégia que a gente vai usar nesse mercado aqui? É muito parecida com as estratégias que a gente usa nos outros mercados. A gente vai esperar uma sequência de pelo menos cinco jogos, eu recomendo, tá? Cinco jogos sem bater. Então, imagina que você está entrando, você teria tomado cinco heads na sua dupla e você vai entrar no sexto jogo. É a mesma coisa que a gente faria aqui. A gente esperaria essa sequência para poder entrar. E aí vai dar uma média de 1.52. 1.50, na verdade, a gente deu um pouco de azar aqui na, na gravação, que é muito baixa, é difícil dar 1.50. Normalmente ela vai ficar entre 1.72, vai ficar mais ou menos nessa média aí, mas é o que eu te falei, é, o que, é um dos mercados que mais bate. De, das duplas que eu faço, essa aqui é, é disparado com índice de, de, de aproveitamento maior. Fechado? Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo te ajude aí, esse mercado é muito legal, mas vai com cautela e não esquece de curtir o vídeo. Valeu!